Continua. Se tu tens realmente uma paixão para fazer algo, continua. E também não fiques a comparar sempre as outras. Porque oh. tu não és nada como ela está, Will. Tu és completamente único, soberano. Tu. E tu nunca vais estar Rihanna, porque Rihanna é Rihanna. Lampado. Clampada. Segundo episódio da segunda temporada, 2-2, numerologia aqui é a funcionar. Isto é o episódio número 7, portanto 7. A Andrea ali no backstage já está muito mística, ela adora o número 7. E ela fez questão de é ter 7 bobinos aqui no nosso estúdio também. É verdade, temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que temos 7 plantas também? 1, 2, 3, 4... Não, nós não temos 6 temos plantas. Não, temos 7 plantas! <risos> Na oh, metodologia, a funcionar aqui. É se houvesse mais sete de alguma coisa, tínhamos o 777 do casino. <risos> Vou apresentar -me os meus convidados. Temos convidados muito especiais hoje. Temos a Sara Linhares. Yeah. Uh! Olá, bom dia. E temos o Márcio Costa, mais conhecido como Michael C. também. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E de facto, é um dia muito especial para o, para o nosso Márcio. E eu não vou fumar. Tenho aqui, tenho aqui um pastelinho de nata. E vamos cantar os parabéns! Happy birthday! Wow. Um... Parabéns a vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, vamos para o Partido de Costa. Mais um leão. Muito obrigado. Portanto, sem, sem número, porque de facto não sabia que idade fazias. Há ah, ah, ah, mas... uma coisa. Tens que Fogo, morder Andrei, a é Tens a é? que morder a é? e pedir um A Andréia, entraste logo, os parabéns... Matar, yeah. Tinha que O okay. quê? Entraste sim. logo Já a matar está. e cantar os parabéns ao Márcio. Sim, ah, sim, entrei logo ah, a matar. E a a atenção, é, é preciso ter muito cuidado porque esta música tem copyright, sabia? Os parabéns têm copyright. Mas nós fizemos uma melodia diferente. Como estávamos todos desafiados, está tudo ok. Sim. Eu acho que o copyright dá para nós alterarmos aqui a. É... Eu sei, o Márcio é, que é, que é deve saber essas coisas. Talvez é. Márcio, não. consegues uh, dizer-nos que deseja que pedires. Podemos fazer um remix deste destes, Márcio. Que o Covid passe. <risos> Muito Boa. rápido. Que também. o Covid Sim. passe. Mas não de uns para os outros. Que passe. Sim, que seja erradicado. Não é? Exatamente. Uh, por falar em Covid, e isto é, lá está, o elefante no, na sala, não é? Que, o elefante em todas as salas e até na rua. Uh, que agora é preciso usar máscara, obrigatoriamente, nas ruas. Por falar nisso, como é que o vosso trabalho foi afetado com esta situação do Covid? Eu sei que isto é um, pouco, é um tema um pouco pesado para nós começarmos a conversa, mas tem, tem, tem um propósito, porque ambos vocês são DJs também, vocês trabalham na área da noite. E eu acho que era importante nós falarmos um pouco sobre isso, como é que vocês estão sendo afetados. Bem, olha, da minha parte, nós também cumprimos com todas as obrigações e todas as recomendações, não é? especialmente a usar a máscara, que é, é, é extremamente complicado para quem está a fazer uma performance durante três ou quatro horas, em que tentamos interagir de alguma forma com o público, é, e então, quando temos alguém a nos tapar a cara, é que nos dificulta a respiração e tudo isso, é, é muito mais difícil, não é? Mas é, é um mal necessário é, claro. para é, tem, termos atenção à propagação e também serve também como exemplo é, para outras pessoas, que, noutras áreas que trabalham e que têm, têm outro tipo de vida. É, temos que é um sacrifício para, para um bem comum não é e pronto é, da, minha, da minha parte é assim que eu encaro quanto a ti Sora uh, já fizeste alguma performance de DJ durante esta não. esta durante esta situação eu fiz uma coisa em vivo com Tender, aquele vídeo mas estive sozinha em cima de uma okay. coisa eles filmaram mas uh, eu normalmente nesta altura trabalho com turistas eu sou música, eu faço muita coisa com o público e este ano eu não fiz nada, eu não estou a trabalhar, então, mas tudo bem, uh, tudo bem, uh, eu estou na fase um pouco interior, então encaixa bem na altura, mas prefiro fazer mais coisas fora, mas vai chegar sim tu de mesmo. facto és produtora vocês os dois são produtoras mas tu principalmente tu fazes tu, tu fazes várias colaborações com uma banda Uhum. Uh, Deixa-me ver se eu tenho aqui essa banda. Pacific, com a banda. Shore. Pacific Shore, exatamente. <risos> Tem muita coisa que eu vejo e ouvi das tuas colaborações com o Pacific Shore. Sim. Como é que isto funciona? Vocês trabalham juntos? Uhum. Tu sais de fora da madeira? Normalmente. Como, como funciona? Normalmente. Normalmente. Eles... E agora, como é que essa situação não, é não, fun está, um, não está funcionando? Um, eles moram em França, ok Paris e agora em eu esqueço-me o sítio, desculpa, Romano, ok, em, em França, mas normalmente o que é que nós fazemos, eu vou lá várias, várias vezes durante o ano fazer concertos, eles vêm no Portugal ou whatever, mas este ano não. E é uma pena, porque saímos um disco em janeiro, fevereiro, eu não me lembro quando two kingdoms, era. Yeah, two two kingdoms. kingdoms. E é uma pena, porque nós não conseguimos fazer nada com isso ainda, mas tudo bem, uh, temos que lidar isso com paciência e tudo, uh, mas sim, normalmente eu vou a fora, eles vêm por aqui, uh, é tu tocaste com eles, não fica na cidade há uns dois anos, não foi? Sim. foram ah, capazes acho que, que foi, o um ano passado foi eu sozinha ah. e era dois anos antes disso com eles. Eu lembro-me que eu fui ver esse yeah. concerto. É uh, interessante. Yeah. Interessou, foi fixe. Mas... Uh, mas tem tu tem ideia do baixista, era muito bom. Não era? S era sim. Era baixo e bateria, sabe? Era. É, ele toca teclado yeah. e sente se e baixo e outro faz todas as máquinas, bateria, eletrónica... Ok, foi isso, pois foi. Mas fiz agora, porque eles estão baseados em França, nós... Eu estou um pouco fora da banda. Eu sou a convidada quando eles têm contratos, obviamente, quando não sei. Quando uma rapariga gira para ficar à França. <risos> Exatamente. E <de> uma voz deslumbrante, <risos> não <risos> é? Sim. Mas, <risos> mas agora, o que é que eu estou a fazer mesmo, é, sozinha, Estou a acabar um disco que já faz okay. anos que eu estou a acabar. Alex sabe muito bem que faz anos. Porque Andorra. Ele, ele ajudou claro, me um, um pouco com ao princípio. Amor e carinho. Que <risos> uh, importa. Mas, ok, eu tenho este disco que eu comecei há um pouco de tempo e também tenho o um segundo disco. Então agora eu estou com dois discos em casa sozinha e escrevi o um livro Acompanhar. Uau! Acabei, Uau. Yeah, acabei em fevereiro. <risos> Então, ah, okay. vou haver muita coisa a sair. Agora não. Vai ser 2021. Acho eu. Vamos yeah. ver. Artistas, okay, uh, ninguém sabe quando... Eu, te, eu até ia te perguntar se tinhas escrito esse livro durante a quarentena. Porque a quarentena foi o quê? Dois, dois meses e meio, por aí. Acho que foi, mas parecia si, si um ano. Acabei <risos> o <risos> livro durante o Covid. Eu comecei há sete anos a escrever poucas coisas. Okay. E eu fiz a compilação e acabei mesmo este ano, em Fevereiro. Com, Como é que se chama com... o livro? Subtropical. Right. Subtropical. Ah. É o mesmo título do disco. Escreveste-te é em português, em inglês? Não, é em inglês. Ah, pois claro. Uh, eu ex exprimo muito mais I I'm way better in English. A escrever e... Então, <risos> <tudo bem. risos> Mas eu gostaria de fazer a tradução, sabes? Porque... Ah, mas tinha que ser feita por ti. Isso, isso, isso é algo <risos> Não, vai ser muito bom a tradição, Márcio, vai, vai ser bem. E durante a quarentena, uh, Márcio, o que, o que é que andaste a fazer? Isso é que tu, entretanto, fizeste alguns live streams, sim. certo? Alguns sets? Sim, sim. É, olha, eu fiz mesmo na, na, na primeira noite, em que fomos, uh, foi recomendado nós encerrarmos, uh -huh. não é? e como na noite anterior tinha ouvido notícias de pessoas que andavam muito jovens, andavam muito na rua, e então disse: Olha, vou fazer uma sessão, fiquei em casa, em vez de ir para a rua, fiquei em casa, que eu passo uma sessão. Claro, e assim foi. Fiz quatro. Uh, mas ao longo, também, tipo com a minha filha, durante a quarentena, por isso Ah, foi. Não. Não. Cá, deve ter sido uma, uma interação minhas, interessante. intensos de, de, de, em casa. Imagina duas. Hum. <risos> Sim, a André e o Alex já estavam-te a vender a ideia de teres uma segunda. Não, não, não. Não, é assim, eu, eu, eu, eu. se não tiveres que ficar 60 dias com elas em casa, duas na boa, pois, podes ir passeá las sim. ao parque, <risos> e elas correm e ficam cansadas. E as, e as sessões dos sites eram de quanto tempo, mais ou menos? Olha, fazia-se... dependia, não, não tinha um tempo, mas... tempo, Era mas, um mas. Um, O Facebook fazia a questão de me cortar a uh, hum. transmissão hum. De, de, de, de algum tempo, Uh, Aconteceu-me algumas vezes. Mas fazia uma hora e meia, uma hora e meia. Mas depois levei okay. a sessão para a rua e comecei a fazer na varanda da minha casa. Oh, oh, wow, é, uh, esse uh, é, uh, fenomenal. É, <risos> é fenomenal. fenomenal. Mas, mas, muito bem vista bonita. Márcio, é, é ali em <risos> cima, <risos> é <naquele risos> cê, onde, onde vias ali, ao, do Madeira Shopping? Não, não, não. isto ah. é no Caniço. No, no caniço, caniço, caniço de Baixo. Okay. De baixo. Okay. E, um, então, dava-se aquele toque tropical se bem que ainda estávamos ali na, na, ao virar na, na primavera... Sim, sim, uh, sim. Mas, com mas já, pai, com, já com o gostinho de querer já ir para Olha, <risos> sim, mas, mas, mas... mas sejamos francos, eu acho que ajudou a passar a quarentena a termos tido dias bonitos, pá. Eu acho que sim, pá. É, pelo menos a mim também. Como? Como? A mim, a mim... Eu sei que há, há pessoas que, pronto, que, que viam e acompanhavam, mas para mim era importante, porque era alguma claro. coisa que eu fazia <risos> e que preparava tinhas... como se fosse tocar. Ou, olha, vou ouvir diz que eu não ouço algum tempo, vou ver Ah, se calhar vou, vou incluir, vou tocar. Portanto, era, para Sim. mim era ótimo que eu de estar em casa parado e, portanto, dava-me algum alento para fazer alguma claro, coisa. Claro, tinhas aquela vontade de criar ou fazer qualquer Exatamente. coisa, produzir alguma coisa. Com Com certeza, eu acredito assim. que o regresso ao Garden Uh, foi de facto muito especial, tenho a certeza foi porque, que. É, olha, ainda uh, na semana passada que tive, uh, mesmo, tive pessoas mesmo à minha frente a dançar, uh, era uma sensação que já não tinha mais. porque ganho. vocês adaptaram-se lá no, no, no, no casino, vocês adaptaram-se muito bem a esta nova re realidade. Exatamente. Queres falar-me um pouco sobre isso? O que é que vocês fizeram no Garden? Olha, eu começo por falar no casino, porque um, nós temos uma série de regras um, a cumprir. Porque que, um, um, o, o casino é auditado por, por, por, por três inspectores da, da polícia judiciária constantemente, portanto temos uhum. uma série de regras que temos que cumprir. Que são os <risos> gajos? <diz> que... <risos> não, não, não posso dizer. Confidencial. <risos> <risos> <risos> é, mas e sendo todos os espaços do casino têm, têm, cumprem as mesmas regras, não é? Portanto, hum. tivemos cuidado com, com, um, <risos> com fitas, com álcool gelo nós vemos a temperatura uhum. às pessoas Uh, portanto, é, um, é uma situação séria. Para nós, não é, é, nós vemos assim claro. dessa forma. Porque, com, com, como eu disse, o, o Garden ou o Copacabana não são espaços autónomos do casino, são espaços que fazem parte fazem de, parte do, fazem do casino, parte, hum. portanto, todos cumprimos com a, com a mesma lei. E hum, temos o cuidado, obviamente, como estávamos a falar ainda há pouco, ali em off, uhum. eu sei que se o nosso trabalho é juntar pessoas, não é? E então nós estamos numa fase em que as pessoas não se podem juntar e então há aqui um... é estranho, não é? é? Como é que se faz? Será que fica mal? Será que não fica? É, é, é assim, nós tentamos que as coisas sejam feitas dentro da, da responsabilidade. é Também cabe a cada um é, saber, deve manter a distância, deve... eu eu trabalho, eu se calhar nem, nem precisava porque tenho um acrílico à minha frente. Claro. Mas eu faço questão de trabalhar com máscara, primeiro porque pela minha responsabilidade e depois também um pouco para o exemplo que temos que é dar é muito bem visto também que temos que dar às pessoas também é, é desconfortável é é chato uh -huh. é chato Acredito, sei que é chato uh -huh. uh, mas pronto sim porque é, são algumas horas ainda sim. ali e a ah, performance envolve exatamente envolve mexer-te envolve expressões que às vezes as pessoas não veem porque tem a exatamente. máscara e é tudo uma outra Isto, realidade. Para mim, que sempre fui muito tímida a tocar, então quando estou <risos> tocar uma, coisa, a par, uma máquina que está ali, não tem, não tem emoção nenhuma. Pois, exato, exato. Eu olho para as pessoas que têm a máscara e eu não consigo perceber. É difícil é, perceber é. quais são as emoções que aquela Sim. pessoa está a transmitir. Ah, ah, ah, ah. Só pelos olhos é complicado, na minha opinião. Ah, Estupendo, quer dizer. <risos> acho que tem muito a ver com as pessoas Isso é, ah, facto, uma pessoa há que tu pessoas conheces. que transmitem hum. muitas coisas pelos olhos sabes é. que, sabes que eu, eu tive, é. eu, eu tive é. Um, é. um pensamento que achava que não ia reconhecer tantas pessoas depois de começarmos a usar máscara. Isto mesmo no início, não é? Quando comecei a sair de casa, disse pá, será que eu vou conhecer as pessoas agora que só vou ver olhos? E de facto, já a gente até conhece as pessoas pelos olhos, pá, é engraçado. Uhum. É Mas no no é mais complicado. Estás com as e as todas, que tipo só, imagine, de só imagino, só imagino, só uh, Sara, agora tu, tu, tu estavas a dizer que estás muito focada no teu interior agora hum. neste momento, e eu tenho visto que tu tens feito vídeos a falar sobre a espiritualidade é. e sobre a astrologia. Eu tenho uma pergunta <risos> muito pertinente para ti. Okay. O que All é que right. se passa com a Lua Cheia? Uf, esta Lua Cheia foi do caracas, sabes? Uh, muita coisa está a passar. Um, ok, rapidamente. Como posso... pessoas que conheço pessoas <risos> que estão ligadas à Lua Cheia. Ok, esta Lua Cheia era em Aquário, ok? Opposite Sol and Leão, ok. Então já é Leão é muito forte, aquário é o futuro, o científico e uh, the weirdo do astrologia e humanitário. Mas era, era, era em respeito com o Uranus, o planeta de Revolução, rebel, Rebellion e uh, Transformação Rápido. Também era coisas muito intensas com Mars e Saturno, mais, Mars, Jupiter, mais Pluto, Sat, uh, Mars, fogo, uh, the Warrior, a guerra, da, no, guerra, assim guerra é, exato. contra, contra expansão, então muita guerra, contra Plutão, <risos> the Underworld, coisas sombras, ok, coisas escondidas, e uh, mais Saturno, the Taskmaster, ok, task rigides, limitações delays, blocks, ok, muita coisa e também Mercúrio é uh, respeito peito com o sector é uma é do caracês é do caracês um cometa a passar eu fico agora com o cometa a pensar que o mundo vai acabar, não é? 2020 revoou o Covid sim. e agora vamos morrer todos por causa da de... mas, mas olha, este ano, como vocês já sabem, é grande ano de transformação e atenção, até não agora... não estás-me a dizer agora. Este... É. <risos> não, mas não. até agora foi mas do graças. Saturn era do Taskmaster. <risos> sim, sim, é assim. sim, mas olha... Entre agora e o fim do ano, coisas como Mars, uh -huh. ok? Muito intenso, a gente está a transformar e... Vamos ver o que é que vai passar, <risos> mas, mas... Oh, muito... E que... <risos> <Você, risos> sempre... <risos> não quero que a gente fique com medo, mas é na altura de ver as coisas como aquilo são, Pronto, se estás tipo, a, a fugir... para o pessoal perder o medo, diz quem é que vai ser campeão nacional se quem... para o ano... <risos> Então, Se bem fio, mas é, é, o, que, é, o que é que é, toda esta atividade astrológica tem feito em ti? O que é que tu tens identificado de diferente, de transformador que tens passado nestes, nestes okay últimos? O que é que eu? Sim, tenho... Oh sim. meu Deus! E eu vou fazer ali a mesma pergunta ao, ao Márcio okay. também. Mas, mas, sabes, o ano inteiro já foi uma transformação do caraças, mas, especialmente, a também estação é. de caranguejo, Alex e é caranguejo. É, e a Andrea também. Oh, vocês duas? Oh, Isso, o yeah, Leão. É, yeah. yeah. Ok, Leão também, yeah. ok, ok. E tu és o Márcio. Leão. Leão. Leão, Leão e, e Toro. Okay? Dois mulheres ah, e dois caranguejos. Ah, eu tenho um motor em casa. Tens tu. Yeah, yeah, yeah. Ok, mas um, durante caranguejo foi super intenso, super emocional, muita coisa a acontecer com a família, com amigas, toda a gente... Sentir tudo, ok? E agora eu estou a sair disso, felizmente, mas ainda continua a transformação. Mas eu estou a curtir, atenção, estou a curtir a transformação. Estás mas... em cima de uma prancha e estás na onda. É isso? <risos> Exato. Estás mesmo a curtir a onda. É isso. O, yeah. o importante nunca é isso. Cás, sim, Sim, sim, <risos> e e é uma complicação. tens que deixar fluir. Senão, se não, se estás a tentar controlar, não funciona. Uh, mais e mais, entrega, vai com a onda. Márcio, tens ido com a onda. <risos> <risos> tem, tem que ser, tem que ser. Isto tem sido um ano, realmente. Parece que estamos no meio do tubo e aí estamos a ver a assim, onda assim, por cima de nós e estamos ali a tentar nos aguentar que é para não um cair. Um, só espero que este ano termine rapidamente. <risos> tu és uma pessoa muito esperançosa e bi-positiva no geral. além por isso. Um, sou uma pessoa positiva esperançosa, realista. Essencialmente. Sou uma pessoa e, muito realista. E nestes, mas... três, e nestes três ingredientes, quando adicionas numa sopa, o que é que tu esperas para o final então, do ano? É um cocktail molotov. <risos> <risos> molotov. Ninguém sabe exatamente se aquilo vai dar. Marte. Se vai, vai, se vai acontecer, se não vai... Olha, não, ah. não, vamos, lá, vamos lá ver, estou com fingers crossed. Mas este ano foi um ano muito uh, especial para ti, porque tu fizeste 25 anos de DJing, correto? Ah, é verdade, 25 é anos, são uma vida. É a minha vida, eu tenho 25 anos. <risos> Ah, falando é. disso, eu, vi, eu, eu, eu gosto sempre de fazer uma, uma pequena pesquisa pelos Instagrams uh, do, dos meus convidados porque no Instagram é, é muito mais fácil partilhar uhum. algo do que sim, propriamente com o Facebook. Uhum. E, e eu acho que às vezes, é como uh, já falei ali com o Alex várias vezes, o Alex já me falou comigo, o primeiro take é sempre o mais honesto, e então a primeira é partilha, a partilha mais rápida é, é sempre a é mais honesta. E tu tens várias fotografias quando sim. estavas na altura, na, noutra casa noturna, uh, quando começaste, e eu achei aquilo tudo muito giro, porque a bancada do DJ era completamente diferente. Era, Não, e repara, há uma coisa que eu tenho pena hoje em dia, porque eu nunca fui muito fã de fotografias, quando era mais novo, e hoje em dia sinto pena disso. Tive noites incríveis, e que não têm registro, não têm. Não, não uhum. há registro, não têm. Se calhar pois. tem algum amigo que tirou, ou... Eu, eu, inclusive, aquelas fotografias fui partilhando, fui pedindo ao Nuno Serrão, que o Alex sabe bem, conhece bem. Uh -huh. é? uhum. ele eu tive a chatear não sei, o Nuno Serrão, o Alex conhece melhor o Nuno Serrão do que eu, ele sabe como é que é que, para, para tirar alguma coisa do, do Nuno e lá consegui descobrir não um Não, de conhecer muito bem o para sim. conhecer essa não valência dele. eu não, não podia. Não sei. Nossa, eu, tu... não, isto é o é Serrão. Em breve, é no serrão. Serrão. em breve estarás aqui ao meu lado. E então, tem sido giro, eu tenho algumas fotografias em casa, e, e para relembrar, também para, para passar um bocadinho isso às pessoas mais novas, sim sim é que a noite não é para estar a ser só desista, nem, nem mas a noite efetivamente era diferente. Era, porque não era, haviam, melhor. Não era melhor. Não haviam telemóveis, não haviam máquinas fotográficas. Está. Não havia a preocupação de apanhar o um de... sociais não, não havia, havia sociais, Ou seja, é. as pessoas saíam e divertiam-se. Era noites, puramente era, era música. Era a rede social. E portanto, a rede social era assim, era aquilo e, e, e ao longo dos últimos anos, porque. Hum, Comecei a, comecei a fazer festas quando tinha 12 anos, em, em 1952. Uhum. Portanto, só em 95 é que comecei a levar esta série sério. É que deu ali o clique, é que pá, isto realmente é o que eu quero fazer. E, e até trabalhar à noite, tive noites incríveis. mesmo uh, noites mástico, uma outra. Não tive muitas. Tive uma, felizmente tive uma outra. Noites boas tive muitas mesmo daquelas de, de, de... Houve, de facto, umas magias. Uh, e Especialmente, porquê? Porque um, na, não, era, uh, não, não havia tanto facilitismo como hoje em dia. Porque as pessoas hoje em dia têm... Toda a, toda a gente tem a música toda. Naquela hum. tinha discos que ninguém tinha. É verdade, pois. Nós tivemos pois aqui é. o Michael Yang... E outros é. colegas tinham um discos que eu não tinha. Que eu, eu, eu ia é saber ver você, como é você, que era. Tivemos aqui na primeira temporada o Michael Yang e ele falou exatamente a mesma coisa, sou é, as pessoas saiam para conhecer música, exatamente Mas, e perguntavam e, sim, e, Exatamente, e yeah, costumava, lindo. e nós tínhamos, como acaba indo nas Vespas, era muito, não é como hoje em dia, era muito mais perto do público, ficava hum. muito mais perto do público, não havia aquele, aquele, aquele, aquele espaço todo, e então os giradiscos ficavam ali mesmo para as pessoas, e as pessoas costumavam assim ver o que estava a tocar, e então quando eu arranjava um disco, gostava muito que sabia que ia ser um ia ser um digamos um trunfo meu que eu iria tocar. As condições ao nome em cima do disco. Não lembro o que era. Ya, mas uma é o Alex dos discos. Nós já somos amigos há muitos anos e eu escrevia Hot. Hot. That's a hot track lembro-me inclusive do Márcio, do também ouvir a ver a Radio One. Exatamente, tong e, epá, e tentava aproveitar a música nova. E Uou. a gente esperava 3 meses para saber que raio de música era aquela. É, Exatamente. Depois esperávamos mais 3 meses para ter a, a, primeira, a primeira cópia do disco. Então, o disco rendia, pois é. ok, 1 um ano, 2. E rendia é verdade. Rendia, não é? Era. É, é, é. Olha, dou-te um exemplo. Para comprar música, eu um, chegava a comprar música mesmo antes de trabalhar à noite, efetivamente. Um, havia uma, uma loja em. provas em... na Juno, não era? Ah, sim, havia uma loja, mas mesmo antes disso, havia uma loja em, em Londres que se chamava Hard to Find Records ah, pois era, e havia é o Black Market também. E o que é que acontecia? Eu tinha o um namoro de telefone que vinha nas revistas na Mix Mag, ah, então nós ligávamos, okay. o gajo falava connosco e depois ele põe o disco a tocar para o telefone. Nós <risos> Ai, gosto deste, gosto deste, não, não gosto. Mas era assim que as coisas Uau. funcionavam, eram assim. Depois eu lá arranjava os 10 ou 15 discos que eu queria, enviava e recebia os discos aqui. Portanto, não havia, não havia internet para nós ouvirmos, ah, yeah, esta música é porreira. Não, eu não gosto muito desta. De não, não. Perdeu-se a magia, dirias. Era diferente, era diferente. Pô. Era diferente. <risos> era, e era o facto de nós e nós valorizávamos a música, porque recebias o disco em casa, o cheiro, o vinil, o cheiro, o plástico, Sim, o cheiro, sim. E tu tinhas aquilo, tinhas na mão o disco que tu querias tocar. Sim, é completamente diferente. o valor àquele disco, compreendes? Sim, sim, Tu tens uma mala, ou tens uma pena, uma pena... E a pena tem gigas e gigas e gigas, de uma massa cara. uma dificuldade de encontrar um disco, e... E valorizas aquilo. Hum. daqui a duas semanas já tenho outro diferente. Mas olha, mas acho que depois a seguir pessoas como nós, depois começou a perder um bocado a magia a cena de ser disco jockey porque ficar às vezes aquelas horas todas a ouvir eu ainda cheguei a apanhar beatports e, e, e o início da, da cena mp3 e do, do digital no mundo do, dos discos jockeys e, e acabou, acabou por ser um bocado desmotivador porque tu ouvias muito mais música do que ouvias antes hum. era mais difícil de encontrares uma coisa Exatamente. que gostavas hum. uh, e davas por ti e estavas ali tipo, desde a, até às quatro da manhã a ouvir de as coisas e só compraste três. Exatamente. Muitas depois, horas de estudo. É, e depois, e depois tem mais uma coisa que também só, se me permites claro, só, só, sim, um, sim. A dizer que é uma coisa. Um, conforme a tecnologia foi desenvolvendo e uh, foi ficando mais acessível toda a gente. Uhum. Toda a gente começou a fazer música. Uhum. As pessoas uhum. começaram. Uhum. E Exato. depois tem mais uma coisa muito mais importante do que isso. As editoras, como deixaram de editar em formato uh, físico, portanto, tu antigamente eu cheguei a editar tenho discos em vinil, eu. Portanto, que foram editados com o um dono de uma editora que teve que acreditar naquela música, esta música é capaz de vender, para cobrir o custo. Claro, porque é um custo Co muito portanto, alto para portanto, fazer vinis. E então, é, havia aquela aquele cuidado de, de, de, se calhar um pouco mais de seleção, porque tu vais, tens que investir em alguma coisa que é que tu acredites. Se tu yeah. uma editora digital hoje em dia... Podes tá lançar pá, qualquer coisa. Qualquer uma, exato, pode haver uma editora não, mais, não pá, vais lançar perder, tudo e mais tu alguma não coisa. Perder, não vais perder dinheiro, podes hum. deixar de ganhar. <risos> Não é? Mas, sim. Aliás, sim. hoje em dia ninguém ganha dinheiro a vender discos. Muito. Há anos. Mas de qualquer das formas é... É mais pelo streaming, pelo Spotify, da Vida, não sei quê... Enquanto tu podias ter Paulo. 70 discos que saem numa semana, tu hoje em dia tens 1700 discos que têm numa semana. Eu, eu posso é mostrar. Que é, sim, quarto, sim, claro que é. é. sim. vos mostrar o meu... porque eu continuo a receber promos hoje em dia. Ah, Se vos okay. mostrar o meu e-mail... Eu, eu cont... eu Digo-vos, ontem, talvez 12 ou 13 promos que e eu que disse que eu sou um, um, um, que hoje em dia já estou mais afastado. Imagine aqueles gajos tipo o, o Sven Vat, o dos o Box, aqueles tipos que, que jogam. imagina a sim, quantidade sim. de música que eles recebem e 99%. Uau. 99% é trash. É trash. E por Nossa. falar em discos, tu tens aí um que mas muito, muito especial para ti. Queres-me falar uh, o, o que é que é isso? Olha, isso é um vinil, claro, mas, mas um vinil o que é que é? Que vinil é esse? Olha, isso é um disco de vinil duplo. Eu vou-te explicar vinil porque duplo. é que eu trouxe. Ok. Um, se eu estou aqui hoje a falar convosco, de alguma forma, é porque é por causa deste disco. Se é o teu disco, sacana. Não, não é. Não é? <risos> não, não é. <risos> mas espera, isso é de um gajo que tu gravas para caralho, É, é. Que eu roube? Está aqui, não é. Isto aqui é dos Underground Sound of Lisbon, DJ Vibe, Rui da Silva, o so oh, Rui da Silva, uau! Isto so wow. disco foi editado em 1994, vocês podem ver como é que ele está. Esta é a edição, um, segunda edição, porque a edição original segue pela Caos, que a Caos era editora do DJ Vibe, do Rui da Silva do António Queen, que já faleceu. Uhum. Uh, e esta é a edição do, da Tribal America, que sim, em 94, é do Robbie Stephan, que, é, que é o, era o... Do, era o, era o era o, não era o dono, porque a Tribal era uma subsidiária de uma, de uma major label, mas era a pessoa que, que geria. E digo é que eu, que eu trouxe este disco. Houve outros, outros discos importantes para mim, na minha vida, que despertaram o interesse pela música, uhum. que, mas fui, é com este disco que eu vejo que, que realmente aquilo que quer fazer, que é, que é tocar como DJ, que é desenvolver essa, essa, essa, essa, essa arte. E tudo isso deve ser este disco, porque este disco, era, era um disco underground, que é, ou seja, não, não, nós não ouvíamos isto, isto na rádio, durante o dia, não é? Isto é, é? tal Os DJs tocavam música que as pessoas não ouviam durante o dia. A noite Sim. ninguém durante o E dia, agora, não. agora, por dois agora, agora que é o contrário. Agora é o contrário, <risos> é mesmo, olha. É. E isto é um, isto foi com este disco a partir daqui que eu comecei a entender uh, a mensagem e, e aquilo que é que significava um, para mim, porque assim, há, há, há artistas e há DJs que têm diferentes backgrounds e que... que eu, eu sempre olhei para isto como um... A tua Bíblia. É, exatamente, e eu sempre aquilo que me moveu foi sempre pôr uma música para as pessoas dançar E sempre foi isso, a minha, a minha, a minha, porque há pessoas que, que, que é o contrário, começam a fazer música, por exemplo, e que gostam de do um, um tipo de som, e depois elas não têm a experiência para ir para frente de, um, de uma... De um, de um público e eles ficam só a passar a sua visão. De, opa, eu gosto. Sim, só sim. gosto disto. e compreendo e respeito, só que a, a, a, o meu background e aquilo que eu cresci foi... com Proporcionar uh, algo às eu tenho, pessoas. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, as, tenho os meus discos claro, e dentro da minha mala de discos eu vou encontrar um disco que eu consiga pô-los a dançar. exatamente e o objetivo Mas é sempre sem pôr estar, as pessoas a dançar. Sem estar aqui uh, Tocar o óbvio ou... uhum. e sempre foi aquilo que me moveu. E isto diz que foi, eu fico com isto, diz que tudo isto fez o clique e a partir daí a minha vida profissional mudou. E, e se eu estou aqui hoje é por causa disto. Uau. Muito especial. Uau, é uau, a grande <risos> história! Estou a saber, super lindo. Sara, tu, tu, tu já fazes Expo? DJing há quanto tempo? Não sei. Sensivelmente. Não sei. Um... Atenção, eu não sou grande DJ, mas eu sou mais um selector, ok? Selector, e eu, eu okay. sou apreciadora da de música desde isso. Então, eu tenho uma coleção de música amazing. Também vinis? É. Amazing! Não, não. <risos> <risos> é, não. Não, não, não é vinis. Não, não, não. É no computador. Ah, ok, ok. É, eu tenho algumas, mas não, não. <risos> ah, então, olha, não sei. Eu acho que... Algumas pessoas pediu-me tocar com eles, por exemplo, uh, Mike Steller, em Lisboa, uhum, é meu yeah. amigo, foi ele, ele, eu encontrei ele, uh, da Red Bull Music Academy, uhum. blá blá blá, ele convidou-me a tocar, e eu, oh, eu não sou DJ, mas também tá eu tenho música do Caraças, então vamos lá, então. <risos> então, eu aprendi a fazer isso, é, é um pouco isso. Eu estou a ouvir música, nova música, todos os dias. É a minha paixão, a música, uhum. então... Uh... E todo o, o tipo de música? Eu, eu muito... És é a coética? Sim. Pela... A Sara é daquelas pessoas que tu, quando quiseres descobrir alguma coisa nova, perguntas à Sara, olha, o que é que estás a ouvir? Sim. Ah, ah ok. Assim e é sempre uma coisa Interessante. eu tu Sim, eu adoro, uh, eu estou apaixonada pela música tropical, de okay. todo lado, uh, eletrônico sol, mais dark, mas eu gosto deste lado Ai. tipo, emocional, tipo, e, e gente que puxa as barreiras, a gente que faz tipo uma coisa para estimular uh, tudo, mas eu adoro okay. dançar, atenção, eu quero dançar, sim, sim, sim, sim. então, é grande. Que, é que eu gosto. És yeah. uma natural mystic, portanto. <risos> pois é, pois é. Muito bem, muito bem. Sim, tu tens aqui um alter ego que tu criaste este alter ego para o festival aqui a acolá uma Celtic Warrior Queen. Queres-me falar sobre isso? Tens uma um, Celtic Warrior Queen dentro sim, de ti. Sim, claro. Claro, eu tenho muita coisa dentro de mim, atenção! <risos> <risos> Mas isso não foi eu que escolhi. Foi, ah, okay. foi a direção artística, principalmente do Nuno Barcelos uhum. e do Leonardo Santos, de Ponta de Sol, e a estelagem da Ponta de do Sol. E, e eles convidaram-me, eles tinham a visão, e também André, the stylist Andrei, uhum. eles convidaram-me estar esta personagem, que eu oh, adoro. Eu fiz cabelo até o cu, foi tipo <risos> três horas a pôr o cabelo, às cinco da manhã, para ser pronto, para o sol de nascer e tudo. Adorei, mas uh, yeah. não era a minha... Mas Criação. ficaste certamente inspirada por isso. Sim, sim, adoro, adorei. Estive yeah. a ver alguma das tuas músicas e, e não sei se tu manteste sempre o mesmo registro, mas as últimas músicas que eu ouvi no teu SoundCloud, tu mm. és mesmo, uh -huh. uh, são Dark Ambient, dirias? yeah yeah, yeah Dark Ambient. Uh, eu só lancei duas músicas minhas que eu fiz tudo, ok? E, e eu acho que estas duas que são cortas também, não, não representa exatamente o que é que eu estou a fazer, mas mais ou menos, porque o voz é tipo emocional, com sol, mas um, não é deprimido, não é deprimido, mas com e, e, e o disco que eu estou a trabalhar agora, tem muito toque tropical também, então vai dar música para mexer, mas sensual, é muito sensual. Okay. É, tropical, dark, uh, e ambiente, eletrônico eu adoro synths, tudo isso, eu adoro, Muito bem, muito Se ainda não perceberam, a Sara não é 100% madarense, tu nasceste em Montreal, correto? Não, eu não. nasci em ah, okay. Ottawa, mas, oh, mas não te preocupes. Okay. Eu estive em Montreal 14 anos, eu, eu nasci em Ottawa, o capital do Canadá, minha mãe é madarense, ela saiu como criança, ela foi para Toronto, o meu pai é irlandês-canadiano, ok, tudo bem, e eu criado entre eles, e eu, eu voltei com a família Ver a ver Madeira, oh, Madeira chorei, adoro tudo isso e eu queria voltar, voltei e apaixonei-me pela ilha e... Há quanto tempo estás aqui na Madeira? Já definitivamente? Hum, mais de sete anos, sete anos. Yeah. E o que é que te manteve aqui? É mesmo a ilha em si? Sim, eu adoro a ilha natureza, montanha mar, liberdade eu sou muito livre aqui porque a família está pois <risos> é, então não há é um não, controlo não. Eu estou a brincar, mas não é brincar claro. não. Mas eu, eu sou muito livre aqui eu, eu preciso da beleza Eu preciso de coisas lindas Eu sou inspirada para flores, mar, montanha, tudo isso Eu tenho família aqui e São porreiras, tudo bem Mas eu não estou encaixada numa coisa E eu... Eu estou sempre um pouco a fora, eu estou um pouco sozinha, na, na, na, não sei, tipo, não encaixa não muito bem nos sítios, então okay. eu sou muito livre e adoro Madeira, é isso. Sim, e na, e na Madeira temos tudo, não é? Sim. Com cordas, com Sim. Corda, Qual é o teu sítio... É, é difícil esta pergunta. Qual é o vosso sítio favorito cá na Porque nós temos tudo, literalmente. Oh, yeah. Eu, eu já vi fora da ilha. Ok. em um, aonde? Em Londres, Londres. já vi em hum. Londres. Um, uma cidade com sete milhões de habitantes Duca. Gente, gente, se... gente de, gente <risos> de todo o lado. Uh, arte, uh, música, Sim, artistas. É um, Incríveis. Um, hum. uh, mas depois, tu não tens a qualidade de vida que tens aqui. Exatamente. Isto foi, fui, aqui, quando ponderei em voltar para cá, foi a primeira coisa, tipo, a qualidade de vida que temos aqui na Madeira não é assim tão... Uh, não se encontra em qualquer parte do mundo. Exatamente. E desde a, a cidade é limpa, a ilha é bonita. Uhum. É, desde, que, desde que fui a Itália aprendi a olhar para a nossa ilha de, com os olhos diferentes. Nós temos uma ilha tão bonita e às vezes, como estamos aqui todos os dias... Ah, e ligamos. Só se conhece a ilha quando se sai dela. Exatamente. Sim. E, então, há, há muitos sítios aqui que gosto bastante. Gosto da, da Ponta do Pargo, gosto do Seixal, uhum. um, é, gosto do, do, de, de Santana, do, do Pico das Pedras, lá, lá, lá uhum. de lá de cima. Sim. Gosto de sítios também que me permitam isolar-me um bocadinho. É, porque, normalmente, é, o nosso trabalho, nós trabalhamos sempre com muita gente. E, e às, vezes e, e às vezes é muito, preciso é? desligar-se um bocadinho e estar no nosso, nosso ambiente, com, com a natureza, hum. com, ou mesmo com, com, no meu caso, com a minha mulher, com a minha filha, hum. estarmos, estarmos no, no, na nossa própria frequência, não é? Claro. E aqui na Madeira não é difícil encontrar um sítio, não é? De todo, de todo. Basta só subir alguns, alguns metros e estás a um monte e já tens uma vista fantástica exatamente. sobre uma cidade e mesmo assim parece que não estás numa metrópole, não é? Olha, e do, desculpa só para fazer claro aqui um. Uh, e recentemente abri aqui mesmo, aqui ao lado, no Odinho, no abri um espaço novo em cima, que é do meu amigo meu bonito, o, uhum. o uhum. Treehouse. Uhum. Ah, eu já vi um é fotos. É, é, é, é, é, é, é, é, é o rooftop, é um ótimo. Só que eu fui dar a relampada um para ser gravado lá. <risos> fica aqui a <risos> dica! Fica, fica aqui a dica! Vitor! Onde É aqui mesmo no Odino, aqui ao lado do céu. Ok. É rooftop, é tudo. É incrível, oh, é um oásis no meio da cidade. É lindo, é lindo. É, é, é, é. Ainda não visitei o espaço, mas a questão é uma visita. Aqui está com o espaço, Está é é um... tá bonito? Está com. Está, Terceira tá, tá. é temporada, lindo. será? Terceira temporada? Three Hounds, <3S>? yes? Já estamos. <risos> <risos> sim, na hora. Está Sim, levamos tudo, menos o. Sim. É. <risos> As paredes, menos as <risos> Menos a parede também, que isto tem uma e bela sfa, história, esta parede. O, sfa, o, sfa, o, sfa, o sfa, para, para, para... Não, não precisa, aqui está tudo bem decorado. O que não é de Aquilo é, é belíssimo, é. aquilo é belíssimo. <risos> Vamos voltar um pouco ao DJing. Existe alguma hora dourada? Uh, no DJ. Porque existe aquela hora, entre x hora a x hora, que... Ah, aquela hora que o pessoal está tudo janado. <risos> isso, é, isso também é um bocado o teu... O teu é o teu trabalho como, como, como DJ, que é aquilo que tu fazes tu que Tu fazes é, a tua hora, É, tua hora, é, tua hora. é, é, é que tu trabalhas tu a trabalhas audiência para chegar àquele pico. Eu, pelo menos, eu faço isso. Foi sempre algo que fiz ao longo da minha vida. Isto porque? Eu só passei muito rápido, porque isto é, isto é muito importante. Uma vez, eu, quando, quando tinha 18 anos, tive 3 meses no Algarve, uhum. uh, e fui em, em 1998. O Algarve, na altura, era, era tipo uma Ibiza em Portugal. Era uma, a vida altura do Algarve. <risos> era incrível, incrível. A quantidade de DJs que vinha. Um... Uhum. E então, uma vez, na, eu consegui, eu assisti a um... É uma performance, ou um DJ set uhum. de, um, de um artista que se chama Josh Wink. No Lucmia, não foi? Na Lucmia, o Alex sabe desta história. Na yeah. Lucmia, exatamente. Yeah. Eu assistia, estava com amigos, e eles estavam-me sempre a dizer, pá, tu vais adorar este tipo. Tu, eu conhecia o dos discos, que eu tinha um disco dele, que é que se chama Higher State of Consciousness. Exatamente. E logo que eu vi o tipo entrar na cabine, ele na altura usava rastas pelo rabo. <risos> <risos> E o pai, ele tinha aquela figura, ele estava sempre a rir, não é? ele estava sempre a sorrir. Yeah. E ele começa a tocar, ele começa a tocar e eu paro a música e faz assim um som ambiente, não é? E estava toda a gente, e eu a pensar, tipo, o que é que este está a fazer, meu? E ele, tem calma, os meus amigos, tem calma que tu vais ver o que é que vai acontecer. E eu, naquele alto da minha, teenager, com 18 anos, com aquela energia toda, a pensar, tipo, o que é que vai acontecer agora? A expectativa. E quando, quando, quando, quando dou por mim, está não sei quanto tempo passou, não sei, duas, três horas, está a, a locomia completamente aos pulos, eu a pensar uau, uau. Que é que isto Foi aquele sentido de viagem, de, ele, ele pegou, veio do ponto A, ele pegou em nós, nós estávamos, sim, nós éramos reféns dele, ele estava, ele estava sempre Ou a sorrir. Lovávamos numa odisseia. Exatamente, e uau. isso foi, foi muito marcante para mim, e é isso que eu tento, nem sempre consigo, como é óbvio, depende das coisas, mas é algo que eu gosto bastante de fazer, que é ter um princípio, um meio e um fim. Que e é, contar uma história através e quando nós, de nós conseguimos de... agarrar as pessoas e então ok nós tu sabes que tu já tens o poder e então tu estás ali, tu vais, consegues, vou-te mostrar este disco agora, mas espera aí, e depois descansas, desaceleras um bocadinho, e eles, eles podem ir ao bar buscar uma bebida e podem relaxar, depois okay, voltou Ok, sempre viver. com esse intuito, com e esse... depois tu de... construes okay. o teu site para dar, um, para dar um pico, ok, isto é o pico do meu site, é aquele momento em que... que, que e depois a partir daí podes... Pode... mas isto é a minha maneira de fazer, não é? Há outras pessoas que fazem outra, de outra forma. Eu gosto de fazer assim, que dá um sentido de viagem, foi aquilo que eu, como clubber, como, no, uhum, como uhum. a pessoa que estive na pista de dança, gostei bastante e é isso que eu tento fazer quando, quando estou a tocar. Dirias que o teu processo é parecido uh, tanto no DJ como na produção das tuas próprias músicas, qual é o método? Qual é o teu método que dirias? Tens um método? De, ok, porque são duas, Sim, são duas diferentes. diferentes. Podes começar uh, por qualquer um. ok quiser. Para fazer música, é, pode ser qualquer coisa que inspira-me, uhum. por exemplo, oh, de repente estou a cantar, de repente estou no teclado, acordes e sai coisas. Ou uma palavra só, um conceito e de repente escrevo... qualquer sítio e... Mesmo a relampada. <risos> Sim, mesmo, mesmo é mesmo relampada. isso. E eu tenho sempre o iPhone... Like, ah, ok. E, e, e eu faço quando, onde chega as ideias, eu volto a casa, tim, tim, tim, e depois <risos> leva muito tempo a acabar a cena. O meu ah, problema primeiro, é mais as cores, acabar as músicas. Cena. Cena. Sim, mas geralmente com a música, eu também gosto de fazer uma viagem na música, tipo, fazer algum oh, tu achas e de repente oh, ok, não é assim, oh, eu isso, -se. oh, eu quero viajar com a música. Então, uh, eu faço sempre a música assim. Como DJ, eu gosto de começar suave e aumentar até o fim, porque normalmente eu faço, tipo, sunset ou antes dos outros, talk. então eu gosto mesmo, sim, tipo, sim. Suave, oh, as mulheres estão a mexer, ok, os homens estão <risos> felizes, ok, tudo bem, oh, já <risos> comecei a dançar, oh, oh, oh, oh. e eu estou a acabar no alto e a gente. Não! Ok, ok, homens, pode seguir, tudo bem. Então um rocket launch, rocket <risos> yeah, yeah. launch mesmo, até o topo, até a lua. Boa. É isso que Métodos diferentes, mas interessantes, interessantes, muito bem, sim, ok. Sim, sim. Muito fixe. Antes de nós passarmos aqui. Como é que estamos de tempo? Eu, eu, olha, e o, e o tramas? Fez... E, o, e o misto? Não vamos fazer o um misto. Não, não vamos fazer o misto. Um misto. Vamos fazer daqui a pouco a taça tibetana dos assuntos. Ok. Mas antes disso, uhum. tenho uma pergunta para vocês. Uhum. Só para terminarmos esta conversa assim, mais ligada ao DJ e à música. Vamos fazer o seguinte. Márcio, três conselhos muito rápidos para os jovens DJs. E para ti, depois do Márcio responder. Três conselhos para jovens produtores de música. Três. É, é, é essencial encontrarem o, o vosso caminho. É, uma coisa é absorver é, as, as influências de outras pessoas, mas tentar incorporar aquilo que vêm e ouvem dentro da, da, da, da sua própria personalidade. É, tentar não tocar os mesmos discos Toda a gente anda a tocar, uhum. que isso é que é difícil, mas de alguma forma editem, tenta editar, colocar um, um efeito por cima da música que as pessoas não vão conhecer. Toda a gente quer a Kizomba agora, mas é o, que é que é, o que é que se passou com o trânsito? <risos> e depois, não sei, há uma coisa que, que, que os jovens têm, têm, que os mais jovens devem perceber nesta arte, que não sei se esta arte vai ainda levar muito tempo ou não, o DJ aparecer ou desaparecer, não faço ideia. Mas. Tu podes ter os 10 dias de, Ela pode ter. Eu posso lhe dar os mesmos 10 discos que eu tenho. E uhum. eu vou tocar os mesmos 10 e ela toca os mesmos 10. Vai ser sempre diferente. Porquê? Uhum. Porque é a vibe que tu tens e que tu passas para as pessoas que, que, que interessa. É isso que interessa. É isso que. Ve Vocês veem um tipo como o Carl Cox. Sim, então, sim, sim, sim. É a, é a as, pessoas, as pessoas absorvem aquela vibração dele. Não interessa a música que ele está a tocar. Não interessa, é por isso que eu vos digo. Não. É, é, é, é, quando estiverem a tocar os discos que vocês gostem, os discos que vocês uh, querem mostrar, mostrem com atitude para que as pessoas sintam que aquilo é qualquer coisa de especial, que é assim que elas vão reagir. É o, é o melhor que eu posso dizer. Muito fixe. Vocês já sabem. <risos> jovens DJs, ouçam aqui. <risos> que estou aí. Com, com dos aí. Estou aí. Muito bom. Muito Sara, bom. três conselhos okay. para jovens produtores de música. Ok. Eu acho que é muito importante, quando certa ah, então, o trabalho que tu fazes contigo próprio a é conhecer-te, quem, quem sou eu realmente, o que é que eu gosto, o que é que eu, o que, é que é a minha paixão na vida, tipo os conceitos, ou, o que é que eu, o que, é que é importante para mim. Isso é muito importante para fazer música autêntica. Authentic music. Uh -huh. Ok? Também, não tens medo de fazer merda. Desculpa, eu não sei se eu posso fazer isso. Não, okay. mas, mas faz tudo, experimenta. eu acho que a gente tem medo de, oh, oh. de falhar. Exatamente, falhar, tu vais falhar. É eu é é, It's a fact. E, e ainda bem, porque quando tu falhas, vais aprender. E se tu falhas, e mesmo se assim tu no on the stage em front of everyone.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 Tu. E tu nunca vais ajustar Rihanna, porque Rihanna é Rihanna. Então, faz tu. E, ok, imitação é uma boa aprendizagem. Tu começas assim, tipo, ah, oh, quero achar assim. Depois tu deixas a voz do bebê e tu cresces. E tu encontras Tu cresces e tu encontras quem tu és. E isso é quando começam coisas interessantes. E Madeira, especialmente, gente que faz música, dá faz coisas originais, ok? Isso é difícil, porque toda a gente sabe que toda a gente já conhece assim, assim, assim, assim. Vai, procura, experimenta, faz loucuras, who cares? lhe dá Uau, é já é. <risos> cheia, tal. Tá. Uh. Uh. Ah, mamãe, uh. funcionária! Uh. Uh. Faz sentir aqui. <risos> o discurso da Sarva, mas é uma cena boa. Total. De de fazer cena né? também eu apago fazer. Sim, sim. sim. Uh, pronto, mas, obrigado. Mas... Por... Desculpa, sim, continuou, posso... continuo. okay, é, é sempre ultrapassar as limitações, ultrapassar as medes, ok? Nós todos não queremos fazer merdas, queremos fazer coisas boas, mas temos que ultrapassar nossas limitações para encontrar o que é que realmente o potencial de nós é, ok? Uau. Muito bem, muito obrigado pelos vossos conselhos. Inspiraram certamente a nossa audiência. Só para terminarmos, vamos fazer... Isto é uma taça tibetana, tem uns vários papelinhos parece aqui... Para uma taça tibetana, não parece uma <risos> taça oh, claro Sim, que eu estou conheço. a dizer no geral, não Esta é Está a taça dos assuntos, tem vários papelinhos aqui dentro. E vamos fazer dois papelinhos e vamos ver o que é que vai ser e vamos falar, faço uma pergunta assim muito espontânea sobre os temas que estão aqui dentro. Portanto... <risos> Talvez tu tires um papelinho e ele tire outro, mas vais fazer um de cada vez. Tira um, vais oh, ver. Oh, tira, tira, okay, é só tirar, okay, assim à okay, sorte, à okay, sorte. Okay, okay. Vê lá. O que é que saiu? Okay, okay, tá, tá, tá. Futuro! Futuro! Oh, tira -tira. Okay. Deixa lá ver um, uma, uma pergunta sobre isto. Daqui a 10 anos, como é que tu vês assar a unhas? Eu vou ser uh, muito livre, muito feliz. Ah, ou não vamos ver mas <risos> mas eu vou fazer muita música eu vou dançar imenso e vou ter uh, experiências com gente experienciar tipo uh, eles eu vou fazer cenas convidar gente workshops retiros Concertos, viajar, eu vou ter um jardim enorme, um quinta, vai ser lindo. Uau, <risos> wow, muito bem, muito bem. Márcio, daqui a 10 anos. Olha, não sei, é... talvez com o meu próprio projeto, o meu, meu, meu próprio espaço, não sei. Uou, é uma ambição. É uma, ambição. Não, é uma ambição, Cara, é, é. Já tem nome, se algum dia virá a acontecer. Não, não sei ainda. Podíamos irmos para a visão aqui. Podíamos, <risos> podíamos. <risos> relampada. Pessoal, é. Relampada. Olha, porque não? Tabef. Tabef. Podia ser um relampada. Tabef. Vamos ao Tabef. Ou relampada. Relampado. Ou relampada. Faz as honras. Vamos lá ver. O que é que vai ser aqui? Já podes colocar isso aqui, sabe? Infância. Okay. infância. Infância. ok. Muito bem. Uma história caricata da tua infância. Caricata. Caricata. Pronto. Uma história caricata. Para, sei, algo que, sei, que os teus pais te contaram depois de seres adulto. Olha, quando eras que puto era assim. Olha... Não pode não ter isto não vai ter piada, isso não tem piada nenhuma. Mas não <risos> tem piada nenhuma. Mas um, a primeira vez que vi alguém por, por discos foi, uh, sub, depois na qual tinha sido a data, que foi em, em 1987, num casamento de um familiar, familiar qualquer. E então foi a primeira vez que vi um tipo a pôr música. E eu fiquei... e já gostava de música, que é o meu disco favorito, ainda tinha sido os Queen I Want To Break Free. O meu disco favorito. Tem 45 <risos> uh, 45 retações. E... E fui, fui na parrara. Na parrara. <risos> <risos> foi na Parrara. Na Parreira. Sabes que eles ainda têm discos lá na Parrara? Está tudo guardado e cheio de reteias de aranha. E então foi, foi incrível. Foi incrível A Parrara, desculpa, eu vou interromper, mas a Parrara tinha mais giradiscos da Technics do que qualquer discoteca da Madeira. Exatamente. gás tinham quatro andares e tinham um par de giradiscos em cada andar. Mano, eles têm isso tudo guardado. Eu já estive lá a ver. E umas mesas da roda. Tens que convidar o Parrara. O Parrarinha. O Parrarinha. É amigo nosso, chama-se Março Bruno. Márcio Bruno. Ok, fica aqui registrado. E foi incrível. Foi a primeira vez que vi alguém pôr dois discos. Uma seguir a outra, a música não parava. E aquilo era tipo. Ah, Como é que ele faz? A música não para. pá! Jumanji. Mas, Mas pô, um disco, o disco acabava. Olha, vamos escolher outro. Vamos ver outro. E aquela música não parava. Pá. Então. Olha, é foi algo que me lembrei. É e que, que, que me ficou ali, Porque eu estava ali a olhar para ele. Lembro-me perfeitamente. E quem era o DJ? Não sei, não faço ideia. Não, não faço <risos> tenho a piada de ser uma não, não pessoa faço, que ainda estivesse na área. Também. Mas era. Foi, foi algo que, muito interessante. Porque, Uau, que, muito é... boa história. Obrigado yeah. pela partilha. <risos> <Okay>. <risos> De... Sara! Oh. <risos> não, não sei, das alturas de infância, Ok, uma coisa, não é muito piada, mas eh, eu lembro-me a primeira vez que a música mudou a minha vida e eu era infância, eh, não, eu era muito nova e saiu o filme The Mission, o Missão, oh, okay. um, que fez Ennio Morricone, fez o, o soundtrack. E eu lembro-me do meu pai pôr a música e eu fiquei assim, Estática. E, e, e eu, pai, mais, mas muito nova. Mais um, mais um. eu, oh meu Deus, ok, eu pôs, eu pôs. E eu lembro-me de meu pai e minha mãe, sara, hora de dormir. E eu tive tipo, para <risos> trás do sofá ouvir a música. Eu... <risos> e yeah, mudou a minha vida este disco. Portanto, o filme The Mission. The Mission. The é o um soundtrack do Karaças. Wow. Uh, é um filme do Carasas e Anya Annie vem de recente. Mas uh, lindo. Uau. Wow. Vou sair daqui e já vou ouvir esse soundtrack. Yeah, é lindo. Ok, muito obrigado por vocês Obrigada, terem aceito a vir Andrei. aqui à, à Relampada. É sempre especial ter pessoas uh, especiais cá. Uh, portanto, uh, quem sabe daqui a umas temporadas. Voltaremos a falar. Trish. Muito obrigado. Obrigada. obrigada. Thank you. Uh, obrigada. Uh, uh. Rompada, amanhã voltamos com grandes convidados. <risos> Até para a semana. Neste caso, vocês só para a próxima terça-feira que é o próximo episódio. Portanto, Lampada! Achaste que o discurso da Sara parecia boa cena do, da Greta, tipo, how dare you! <risos> yeah. Estás na madeira, tens que tu fazer entra? música. Greta oh, okay. Thunberg. Oh God, não, não.